Olá, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Hoje temos o prazer de receber André Portela, professor de Políticas Públicas na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e PhD em Economia pela Cornell University. Bom dia, professor. Como é que o senhor está? Olá, Juliana. Tudo bem? Tudo certo, super obrigada por aceitar nosso convite viu? E hoje temos aqui, claro Também ele, José Márcio Camargo Economista-chefe da Genial E que dá nome ao nosso programa, bom dia Zé, tudo bem? Bom dia Juliana, tudo bem? Bom dia André, tudo ótimo, muito obrigado Por ter aceito nosso convite, é um grande prazer Ter você aqui, já que A gente não pode encontrar pessoalmente Nos últimos, nos últimos dois anos Pelo menos a gente pode conversar um pouquinho Aqui, tá certo? Tem é uma conversa informal Que a gente pode falar qualquer coisa Tá certo? Vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho, né? hoje teve a PNAD, aí, a PNAD contínua, que eu acho que a gente está é, com um processo aí de redução de desemprego. Como é que você está vendo, André, o comportamento do mercado de trabalho aí em 2022? Como é que você acha que a gente vai ter esse programa? Esse... Como é que foi 2021 e como é que você está vendo em 2022? Pois é, uma alegria enorme estar aqui, saudade de você, bom a gente ter essa conversa aqui. O mercado de trabalho, em, em geral, com um nível de desemprego alto, que a gente, rodando aí em torno de né, 10%, 11%, 12% já nos últimos anos, mas grande parte devido a esse nível de atividade baixo que a gente vem vendo. E com a pandemia, claro, a coisa ficou muito ruim. Então, a perspectiva que eu vejo para 2022 é, de fato, melhor do que 2021. A, a pandemia arrefecendo, né, as atividades voltando, tem muita capacidade ociosa. Então, eu imagino que nós tenhamos aí uma situação no mercado de trabalho, um pouco melhor do que em 2021. Essa, pelo menos, é como eu estou vendo. A, as empresas, inicialmente, deixam, param de contratar, depois passam a demitir, a gente não está vendo muito isso agora. Então, eu estou imaginando que algumas novas contratações venham aí na frente. Né? Agora, eu não imagino, vai depender muito da atividade econômica como ela... ela vem em 2022, eu não imagino o desemprego cair para 5%, por exemplo. Eu acho que a gente vai ficar aí em torno né, de, de, de, do que a gente está vendo, já aí talvez cair um pouco em torno, mas, enfim, a perspectiva de curto prazo, eu vejo, eu, como eu estou vendo, é, é essa. No longo é prazo, é uma coisa mais complicada, mas aí é outra conversa. É, quer dizer, na verdade, esse ano a taxa de desemprego teve uma queda bastante importante. Né? Lá no começo, no primeiro trimestre de 2021, a taxa de desemprego era 14,9% da força de trabalho. É, hoje, na PNAD, a taxa de desemprego caiu para 11,6% da força de trabalho. Eu acho que é a maior queda da taxa de desemprego da série histórica nesse período aí de um ano, tá certo? Então, é ao contrário, é, é o nível é muito alto, é verdade, mas, quer dizer, eu acho que essa queda na taxa de desemprego me surpreendeu, pode ser sincero. A minha avaliação, eu, eu estava menos otimista em relação a essa queda na taxa de desemprego aí ao longo desse ano. É verdade que a economia cresceu bastante, 4,7%, provavelmente, então isso, isso gera uma queda, uma queda na taxa de desemprego. Agora, o ano que vem, quer dizer, eu também estou achando que a taxa de desemprego deve continuar caindo. É claro que você não vai chegar a 5% da força de trabalho. Na verdade, não me lembro a última vez que o Brasil conseguiu uma taxa de desemprego de 5%. Acho que nunca, para falar a verdade. Na verdade, é, concretamente, na década de 90. É, na década de 80, o Brasil tinha taxa de desemprego muito baixa. É uma coisa interessante é tentar entender o que aconteceu de lá para cá, tá certo? que fez com que a taxa estrutural de desemprego tenha aumentado tanto. Tá certo? Agora, André, outra coisa importante é o seguinte, a gente está tendo aí alguma discussão sobre essa questão da reforma trabalhista, a importância da reforma trabalhista. Como é que você vê o efeito da reforma trabalhista aí no funcionamento do mercado de trabalho? Eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a reforma trabalhista ela ajudou a mitigar os efeitos deletérios da recessão, inclusive da pandemia, que de outra maneira seria muito mais complicado. Eu acho que uma uma coisa que funcionou muito bem das medidas provisórias do governo em relação ao mercado de trabalho durante a pandemia foi exatamente aquela medida de fazer os layoffs, né? as empresas poderem reduzir jornada e reduzir salário e parte do salário ser compensado com seguro desemprego coisas desse tipo, né? Que a, a legislação trabalhista, com a, a reforma, permitiu os bancos de hora, essas negociações, esse tipo de coisa e abriu o espaço exatamente para poder mitigar situações como essa de recessão, pandemia, etc. Então, eu acho que na verdade o, o a legislação trabalhista, em, em muitas situações, antecipou né? É, é, coisas que a gente já imaginava que acontecia no mercado de trabalho em Gerais e aqui no Brasil eram até, digamos assim, é, mitos se falar disso, né? Era, eram tabus, e que, na verdade, conseguiu endereçar isso. A, a regulamentação do teletrabalho, por exemplo, né? é, é, graças à reforma, ao se regular, foi possível, né, as empresas se adaptarem agora na, na, na pandemia sem entrar em, em situações em limbo jurídico, digamos assim, trabalhista, que a gente já conhece bem o rolo que tudo isso dá. Então eu vejo com muitos bons olhos a, a, a reforma, né? É, na verdade, que teve uma redução quase a metade do número de demandas na Justiça do Trabalho depois da Reforma Trabalhista. E isso significa uma redução do do custo de formalização super importante. É, exatamente por isso é uma das razões pelas quais você está gerando muito emprego com carteira assinada agora na retomada, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Acho que a questão do teletrabalho é fundamental, né? Quer dizer, se não tivesse regulamentado o tele trabalho na reforma trabalhista, como é, como é que os agora vão fazer o home office, tá certo? É, eu passei um ano, mais de um ano em home office, por exemplo, tá certo? Agora eu estou presencial, e tal, mas quer dizer as empresas de... conseguiram se adaptar super. Deu segurança fácil. jurídica, é, deu segurança exatamente. jurídica às empresas, deu proteção aos trabalhadores, quer dizer, foi um, um, um, um avanço impressionante. Então, querer atribuir a reforma trabalhista, o, o desemprego é, na verdade, atribuir a uma falsa causa, porque a gente vinha com a recessão né, impressionante, de 2015 para 2016 para 2017, né, a reforma em 2017. Então, de fato, o, o desemprego é muito mais associado à baixa atividade econômica do que à atribuição do, da, da reforma trabalhista, como se uma lei se fosse capaz de aumentar ou diminuir desemprego. né? É, quer dizer, na verdade, a, a lei facilita ou dificulta a contratação, né? Dizer, nesse Exatamente. sentido é que eu acho que ela é importante. Então, quer dizer, eu também acho que a reforma trabalhista foi super importante, se a gente não tivesse tido a reforma, a situação no mercado de trabalho seria muito pior do que foi. É, uma outra coisa importante é que a gente está vendo uma queda no salário real, na renda real, é, dos trabalhadores, ao mesmo tempo que está havendo um grande aumento no número de postos de trabalho a cada. Você já gerou mais de 8 milhões, quase 9 milhões de postos de trabalho em 2021, tá certo? E a renda real, quer dizer, a renda média real, caiu 11%. está certo? Mas a massa salarial caiu só 2%. Ou seja, você tem aí uma, alguma coisa, uma coisa importante, que é você ter uma queda da renda real que pode ter do, do, algumas razões. Uma razão é o fato de que, é, possivelmente, uma parte dessa queda na renda real tem a ver com a mudança na estrutura é, da, da, do, do, da, da, da, da demanda por trabalho. Né? Você está... Uhum. O, o, os trabalhadores pouco é, educados foram os que mais sofreram com a pandemia eles estão sendo readmitidos agora. Se isso é verdade, eu não sei se você tem algum trabalho que você tenha feito aí que mostre isso, isso é só uma intuição, é, mas se isso é verdade, essa queda no, na, na, na renda do trabalho é até positiva, porque, na verdade, você está reincorporando aqueles trabalhadores que foram demitidos lá atrás e que eram os trabalhadores que mais perderam com a pandemia, tá certo? Então, quer dizer, eu acho que tem uma, recom uma, uma recomposição aí importante, como é que, como é que você está vendo essa queda aí na, re no, na remuneração real aí do trabalhador? Não, pois é, eu acho que eu, o meu raciocínio é o seu, eu não, não vi os últimos números, não peguei esses últimos números da PINAD nem nada, mas eu estou interpretando como um movimento ao longo da curva de demanda, tá certo? Então, é, é isso mesmo, você vai, você vai aumentando o emprego, né? não, é, não é que você tem um choque de demanda que isso subiu a demanda, de, você aumentou o salário e o emprego de todo mundo. Né? Você tem esses dois movimentos né, de, de recuperação da demanda, mas também você vai com esse estoque de trabalhadores aí sem, sem trabalho, principalmente os, os menos qualificados, né, com a retomada aos poucos da atividade, né, a oferta de trabalho vai voltando também, e você vai então se movendo ao longo da curva de demanda, onde você tem mais emprego, mas o, o salário, médio menor, porque a chegada desses trabalhadores com menos qualificação, etc., voltando a ser contratados, né? inclusive informalmente também, etc. Então, eu também vejo com bons olhos por isso. E como você disse, a massa salarial né, não caiu tanto assim, porque é muito mais gente empregada. O que, é que a gente quer? Uma, um, né, quem está empregado com salário alto e uma grande massa de desempregados? Né? Ou a gente quer mais gente empregada e, em média, o salário um pouco menor. Eu prefiro essa segunda situação. É, na verdade, o que você está dizendo é que o, o, que, é, o que está acontecendo é que a segmentação do mercado de trabalho está diminuindo, né? quer dizer, você tem... Então, é e eu acho que isso novamente eu acho que isso está muito ligado à reforma trabalhista tá certo quer dizer e a, a forma como a pandemia pegou é, os diferentes setores da economia um dos setores mais afetados com a pandemia foi exatamente serviços dedicados às famílias bar restaurante é, comércio de rua tá certo alojamento é, turismo quer dizer e esse tipo de serviço é, quer dizer é muito intensivo em mão de obra mas também muito intensiva e mão de obra pouco qualificada. Essas foram as pessoas que perderam seus empregos, que perderam seus, suas fontes de renda ao longo da pandemia. Basta ver o aumento de pobreza, se anda nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, é, é notável o aumento de mendigagem que aconteceu e tem a ver com isso, exatamente. A minha expectativa é que com a volta agora... É, do, do, com o fim das medidas de isolamento social, lockdown, etc. Né? Quer dizer, é, a gente provavelmente... O, o que está acontecendo efetivamente é uma retomada desses serviços. Isso está gerando uma demanda por trabalho muito forte, está certo? E a retomada vem exatamente com esses trabalhadores que são menos qualificados, o que faz com que a renda real é, caia. Mas a massa salarial está ali não estável, mas caiu 2,5%, enquanto que a renda real caiu 11%, tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante, é importante entender o que está acontecendo aí para não fazer coisa errada depois, tá certo? Não, perfeito. E isso mostra, Zé, o que você está falando, é a, a importância de flexibilidade no mercado de trabalho em que os salários, de alguma maneira, é um mecanismo de ajuste mesmo. Né? E aí, é, é, lembre-se se a gente tiver os salários muito rígidos, a gente vai ter muito desemprego, né? Muitas muito pessoas sem, sem não vamos ter postos de trabalhos criados, etc. Então permitir, né? É, é, e a reforma trabalhista, nesse sentido, permitiu essa flexibilidade de tal maneira que haja uma melhor composição de ajustes de salários e empregos. Né? É, é, eu acho que a gente está vendo exatamente isso: o mercado de trabalho de fato funcionando, operando como deve operar. Né, de, é, de é verdade de ajustes salários é esse é o ponto, que na verdade a gente já discutiu isso muito, né? Quer dizer, é, o Brasil tem um, um mercado, tinha um mercado de trabalho que era flexível pela forma errada, via Exato. rotatividade. Você tinha uma enorme rotatividade, você tinha um enorme incentivo para as pessoas trocarem de emprego, para os, empre... para os trabalhadores trocarem, para os empresários trocarem de trabalhador, tá certo? E Isso é a forma ruim de ser flexível, porque você não podia diminuir o salário, o salário não mudava, tá certo? Então isso era a forma ruim de ser flexível. Você gera pouco investimento em capital humano, pouco investimento em treinamento e qualificação. Eu acho que essa reforma permitiu flexibilizar melhor é, é, o mercado de trabalho via salários, tá certo? Esse eu acho que é um ponto super Exatamente. importante. É super acho bom. que esse é uma. Uma coisa super importante. Isso eventualmente vai diminuir a rotatividade e consequentemente vai aumentar o investimento em treinamento e qualificação da parte dos trabalhadores e da parte das empresas. Eu acho que esse é um ponto muito importante que é um efeito de longo nessa prazo. Nessa linha Zé, é, é importante a gente falar também dessas mudanças mais estruturais que estão acontecendo com as novas tecnologias, né? Então a composição da, da digamos, dos requerimentos de habilidades dos trabalhadores nos novos postos de trabalho, a mudança mesmo de posto de trabalho que a gente está vendo a, a, a olhos nus aqui, no, que ocorre assim de uma maneira no mundo inteiro, né? Muito grande. E a legislação é nova, permite essa adaptabilidade. Né, permite exatamente o, o, as empresas né, criarem novos postos de trabalho, trazerem trabalhadores para esses novos postos de trabalho. É, é, se a gente, de alguma maneira, tiver uma legislação em que torne muito custoso a adaptação de tecnologia e a incorporação das tecnologias nas empresas e a formação de mão de obra para essas tecnologias, a gente vai criar... Um, um grupo de trabalhadores com, com qualificações completamente defasadas e não adaptadas a essas novas tecnologias. E eu acho que a possibilidade de várias maneiras que nós temos hoje de contratar trabalhadores pela legislação trabalhista, eu acho que permite essas adaptações né, que de outra maneira não, não teríamos e ficaria nessa de novo nessa situação de, de incerteza jurídica, etc. Então, tem um, um, um componente... Na, na, na reforma, que olha para o futuro, que é a adaptação às empresas da, para as tecnologias e, e os trabalhadores poderem ser contratados né nessas novas ocupações. Então, de fato, eu acho que, enfim, a reforma tem muita coisa para ser feita, né, ainda porque pode ser melhorada, mas no líquido, no geral, eu acho que ela veio para melhorar muito o funcionamento do mercado de trabalho. É, e, quer dizer, eu concordo, acho que realmente a gente tem aí uma série de. de, de se criou uma série de possibilidades de, de, de diferentes ocupações, né? Quer dizer, e é interessante, né? Porque a reforma trabalhista veio logo depois da reforma do ensino médio. E a reforma do ensino médio valorizou exatamente essas ocupações, mas profissionalizantes, tá certo? É, é, são duas reformas complementares. E a reforma do ensino médio está começando a ser implementada agora, Que né? os caminhos foram criados. Então, você está começando a mudar o um ensino médio no mesmo momento em que você está mudando a estrutura é, do mercado de trabalho. Eu acho que isso pode, ser, vai, pode vir a ser extremamente importante ali na frente. Eu também é... tenho muita esperança nessa reforma é. do, do ensino médio. É, é, participei muito também do debate da, da, da reforma do ensino médio exatamente para isso precisava adaptar a, a oferta né, de trabalho a esse novo mundo do trabalho. Então, tem, tem vários aspectos importantes nessa reforma é, do ensino médio. Claro que vai depender muito de como os estados agora façam a adaptação para isso. Mas, um, fazer as trilhas né, profissionais e, e isso valer como um, um grau de, de ensino médio, eu acho que resolve vários problemas. O primeiro é a própria atrati atratividade do ensino médio. A gente tem 15% dos nossos adolescentes que nem, nem frequentam o, né, o ensino médio. Terminam o ensino fundamental e vão abandonando o ensino médio. Talvez para essa parcela de, de, de trabalhadores que ficariam trabalhadores de baixa qualificação, eles têm uma atratividade para continuar a sua formação e já voltado para o mercado de trabalho. Segundo, é, e aqui que está tá o desafio, é, até então, toda a nossa formação de profissional é, eu digo, é muito, digamos assim, guiada pela oferta. Então, é, tinha o sistema SESI, o sistema SENAI, tudo isso que tinha sua estrutura de oferta, seus professores é, o que, e, as, e os instrutores, as instrutoras, né, treinados em, em capacitar em certas habilidades, né? E, e com uma estrutura de regulamentação, de ocupação enorme. Né? Você conhece muito bem as CBOs, etc, etc. Então, o que acontecia é um descasamento entre a nossa capacidade de oferta de, de cursos, né? de qualificações, de trabalhadores, e os requerimentos na demanda por trabalho das empresas. É né? um descasamento muito grande. E, e eu acho que ao fazer essa reforma do ensino médio, eu acho que a gente tem a chance de não só ampliar a formação para o mercado de trabalho de uma parcela dos nossos adolescentes que não queiram ir para a universidade ou ter outro tipo de qualificação, né? e ajuda a transição para o mercado de trabalho, e a gente tem o um desafio de melhorar esse casamento, da formação desses, de, é, desses trabalhadores para as novos, novas demandas, novos requerimentos do mercado de trabalho. Então é uma, acho que é uma grande oportunidade que a gente tem aí para melhorar o funcionamento do mercado de trabalho para essas novas gerações. É, na verdade, quer dizer, o ensino médio antes da reforma, o nosso, o que, o que nós fizemos era um ensino médio preparação para a universidade. universidade né? Pois é. você ficava você fazia, esse era um problema que todo era como se todo mundo fosse fazer universidade depois do ensino médio. Exatamente por isso uma parte dos adolescentes olhava e falava, pô, eu parei aqui. A nossa geração, velho, tá A certo? nossa geração a gente é 1 em 10, né? 10% da nossa geração que é. ia para a universidade. Hoje melhorou, mas não melhorou muito, é 20%. Não. É um ensino. Não, e, mas, mas de novo qualquer novo forma, novo. você tem que preparar para os, os, os adolescentes também para o ensino, para a profissionalização. Exato. Que, é. e é que, o ensino, que a reforma está tá, tá fazendo. Exatamente. Acho que uma outra coisa importante da reforma do ensino médio tem a ver aí com o número de cursos. Né? Quer dizer, eu me lembro que é, é, eu tenho uma filha de 23 anos, e quando ela estava fazendo ensino médio lá, assim dez anos atrás, nove anos atrás, ela tinha 14 cadeiras por semestre. Aí eu falava para ela, escuta, é impossível estudar 14 cadeiras por semestre. Não tem jeito, ninguém vai conseguir, principalmente se é, o, o aluno não tem apoio em casa, porque os pais não, não, não, não têm formação e tal. Quando os pais têm alguma formação, têm apoio, a, o adolescente tem apoio em casa, ainda dá para ajudar e acaba conseguindo. O, o garoto que não tem apoio em casa não consegue, não tem jeito. 14 tem jeito, cadeiras mano. e aí toma bomba numa carteira numa cadeira repetia todas, tá certo? Então, era um problema. Acabou isso, né? Agora você tem sete, tá certo? Você tem cinco cadeiras acadêmicas e duas cadeiras que podem ser acadêmicas ou profissionalizantes. O cara escolhe a trilha que ele quer seguir, tá certo? Isso vai mudar completamente a, a, a relação o adolescente com o estudo na minha casa, com a escola. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto super importante. Vai assim... mudar completamente a relação do adolescente com a escola. Antes o adolescente ia para a escola porque ele tinha que ir para a escola. Tá certo? Na primeira chance ele... Se, se, evadia da escola agora não, agora ele vai começar a olhar e falar não, está valendo a pena ir para a escola pô, tá certo? Eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme do ponto de vista da formação da, da, do, do, do, da nossa juventude é isso mesmo o, então se olhando bem na perspectiva assim, nos últimos anos tivemos coisas boas e avanços no país né? esses dois acho que são dois exemplos importantes para isso e de mudanças estruturais para o mercado de trabalho muito importante é, eu não sei como é que você vê aí a, a entrada da, da robotização, das mudanças tecnológicas, tudo isso está tá vindo aí com tudo, né? e, e chegando no mercado de trabalho brasileiro ainda, como você conhece, né? muito heterogêneo, etc, etc. Então, eu acho que a gente precisa pensar em como, enfim, se a gente quer dar alguma, alguma segurança jurídica para as empresas, alguma proteção para os trabalhadores, né? como é que a gente vai... É, é, na nossa legislação tratar esses casos né? que é o caso é, sei lá, dos entregadores do, do é. pessoal aí eu acho que é uma questão ainda que está tá o mundo inteiro ainda discutindo como, como tratar isso né? mas eu acho que a gente não pode proibir a abertura de novos postos de trabalho por causa das novas tecnologias a gente tinha que incentivar isso é, pelo e contrário, né? Você, é. se, se você proíbe, você para de crescer, e aí você é. gera menos, menos ocupação ali na frente, tá certo? Ah, exatamente. É, na verdade, então é um debate é... que a gente vai ter que travar, hein? É, na verdade, acontece o seguinte, o mercado de trabalho ele é não mais do que um revelador da estrutura de renda do país, ele revela uma estrutura de qualificação de uma, uma distribuição é, de capital humano na população, quer dizer, via o funcionamento do mercado. É um, é, é, o, Proibir que o mercado de trabalho revele algo que já existe é uma maluquice. maluquice. Tá certo? Esse é o problema da, da, da CLT, por exemplo, fazia isso, tentava fazer isso. E aí criou, as pessoas falam ah informalidade. acontece é o seguinte, cara a CLT está aí desde 1945. Ela está aí desde 1945 e gerou metade da população é informal. É, e isso tem a ver com a CLT, obviamente. É certo. Certo. É, depois de certo, 70 no anos. Pico, no pico da formalização, pelos dados da PNAD, a gente tem PNAD desde meados dos anos 70. Né? É. Eu fiz uma vez essa série. Aí eu digo, vamos ver, vamos ver taxa de formalização mercado de trabalho pela PNAD. O pico né, veio, foi ali, com, no, ali no, com Lula, Dilma, ali no, no, no primeiro Dilma, quando deu, né, chegou a 55%, se quiser ser generoso, 60% de informais. É. Quer dizer, no melhor dos mundos, 40% dos trabalhadores informais. Quer dizer, é. dizer que, que você querer pegar esses 40% e botar dentro da formalização pela nossa CLT não, não funciona. Então, de não, fato, a CLT, é verdade, coisa, ela, ela provoca a formalização. Ela informais. provoca a informalização. Esse é o ponto. Quer dizer, eu acho até que essa nova legislação trabalhista aí vai, no longo prazo, tenta, gerar uma tendência que redução da formalização que é da informalidade informação. Tá é. certo? porque exatamente porque criou novas formas de relação de trabalho tá certo? os processos de negociação ficaram muito mais fáceis muito mais formalizados você tem muito mais segurança jurídica você, você tem, a redução de número de demandas na justiça do trabalho é impressionante e é assim é, é, é, imediatamente após a implementação da reforma as demandas na justiça do trabalho despencaram tá certo? e continuam caindo né? Então, acho que essa é uma coisa super importante, porque o custo das demandas trabalhistas é enorme para as empresas. Esse é um bom ponto que você levantou, porque quando a gente sempre fala custo do trabalho, né, as pessoas ficam imaginando só... Ah, é, é, é, mesmo nas empresas, né, é, mas ficam pensando é, é, é, quanto contribuo para o NSS, quanto eu pago disso, quanto eu pago daquilo. Mas tem uns tem custos de transações aí escondidos em, é. em você fazer o compliance da legislação, que é enorme. Né? E, isso, e isso onera muito as empresas e a capacidade de gerar emprego delas, etc. Tem que ter um RH grande, tem que ter um bando de advogados, tem, tem, tem muitas incertezas, tem que, tem que provisionar. Então, tem vários custos, no fundo, ocultos também de você estar em dia com a legislação trabalhista. Né? E a reforma, ela atacou não tudo, mas um pouco disso, né? reduziu um pouco isso. Então, esse é um ganho de bem-estar para a sociedade enorme, né? e que é difícil de mensurar, mas a gente sabe que existe. É, os, os, esses custos eles são ocultos para os acadêmicos, os políticos. Eles não são ocultos para as empresas. As empresas, elas as sabem. Empresas, disso. As empresas, eu tenho eu tenho vivido isso. Quer dizer, eu estou agora no no, no, banco, no banco Genial, então eu estou com, vivi muito tempo na academia, né? Quer dizer, e agora estou noutra vida. Então é muito impressionante. Eu, a, a, as empresas sabem e fazem conta. Tá certo? As empresas fazem conta quanto custa contratar o trabalhador. E eu costumo dizer, eu tenho dito muito isso, quer dizer, é o seguinte, olha aqui, a empresa contrata um trabalhador desde que o custo do trabalhador seja menor do que o valor da produtividade desse trabalhador. Então, quando você aumenta o custo do trabalho, você diminui o emprego, não tenha dúvida. Não tem segredo, certo? claro. Não tem segredo. Dr. Aí você levantou um ponto importante, né? Que a gente, enfim, tem a questão da legislação, tudo isso, mas tem uma coisa que me preocupa, Zé. É a nossa produtividade do trabalho. Você que também se pensa muito nisso, tem que as pessoas se a gente também está se refletindo, né? Mas a nossa produtividade do trabalho, né? vamos ser generosos com, com, com a gente mesmo, né? Tem subido muito pouco. Né, em relação aos outros países, a gente tem ficado atrás, né, para não dizer que está estagnado. Como é que você vê isso? Eu, eu, eu quando me debruço sobre isso, eu, eu digamos assim, vou, vou, vou no, no método do esquartejador, divido o problema em três partes. Né? Então, eu digo a produtividade do, trabalho, do trabalhador, a produtividade do posto de trabalho e a produtividade do casamento, trabalhador e posto de trabalho. Exatamente. E quando eu olho esses três aspectos, eu digo: nossa, a gente ainda está muito ruim em todos eles. Né? O primeiro, né, produtividade trabalhador, a gente já falou aqui, educação, formação de capital humano, tudo isso a gente precisa melhorar muito isso, né? Produtividade do posto de trabalho, a gente fala principalmente incorporação de tecnologia e que, claro, né, o, o, a e, e o casamento né, do, do trabalhador com o posto de trabalho. Claro que não são coisas estanques, né? o, o, a formação do trabalhador depende também muito do, dos postos de trabalho que estão disponíveis, mas os postos de trabalho e as tecnologias incorporadas a eles dependem também muito de se tem mão de obra para isso, senão você não, não vai fazer essa incorporação de tecnologia, correto? E o mecanismo de, de casamento entre eles, tem um mercado aí que as informações fluam e os trabalhadores e as empresas possam fluir aí entre eles para fazer isso. E eu acho que a gente tem aí uma agenda enorme no país para esses três aspectos. Eu concordo, mas eu acho que tem uma coisa, eu, eu, quer dizer, eu, para variar, eu, eu, sou, eu sou otimista, tá certo? Eu acho que a gente tem, você tem toda a razão, eu acho que a produtividade está estagnada praticamente há 30 anos, 20 anos, tá certo? Mas qual é o ponto? Por que, que eu estou otimista? Eu estou otimista porque eu acho que a gente tem espaço para crescer. A produtividade. Por que, que eu acho que a gente tem espaço para crescer? Eu acho que a gente tem espaço para crescer exatamente porque o Brasil, nos últimos cinco anos, fez uma quantidade de reformas absolutamente espetacular. Dos dois lados, reformas do lado da produtividade do trabalhador e reformas do lado da produtividade do posto de trabalho. Vou pegar do lado do posto de trabalho, a gente já estava falando do trabalhador, a reforma, a reforma trabalhista, e, e da junção das duas coisas, do trabalhador Isso. e do posto de trabalho. Então Dani estava falando a reforma do ensino médio. Eu acho que a reforma do ensino médio vai ser super importante para gerar ganhos de produtividade do trabalhador, tá certo? Melhorar a, a, a capacidade, a quantidade de capital humano acumulado no trabalhador brasileiro no longo prazo. São coisas de longo prazo. Isso. Mas escuta, olha a quantidade de reforma que nós fizemos do lado do posto de trabalho. Nós fizemos reformas. É, acabamos com a TJLP. É, Fizemos é, é, é, é, é, reformas no mercado de crédito, fizemos reformas no mercado de capitais, é, fizemos uma reforma espetacular na, na, no, no marco regulatório do saneamento, fizemos uma reforma espetacular no marco regulatório do mercado de câmbio, fizemos uma reforma espetacular no marco regulatório das ferrovias, do, do, da, da cabotagem, é, é, óleo e gasta, certo? lei de falências. Escuta, isso vai gerar investimento privado. A gente aprende isso na escola. Você Essa aprendeu é em Cornell, eu aprendi na MIT. A gente aprende isso na escola. Faz gerar investimento no longo prazo. E para você ter é, melhoria no posto de trabalho, aumento de produtividade do posto de trabalho, o que você precisa é exatamente de investimento privado. É isso que está faltando no Brasil. Agora, eu acho que se, começar, se você olhar os dados, os investimentos privados estão começando a voltar. Por quê? exatamente por causa das reformas que têm sido implementadas nos últimos cinco anos. A minha, o meu medo tá certo? é que esse processo, de, esse reformismo que a gente implementou nos últimos cinco anos seja interrompido antes da hora. Tá certo? essa é a minha preocupação nesse momento, porque se a gente continuar nessa trajetória que a gente começou a implementar em 2016 eu acho que em 10 anos nós vamos estar em outro patamar tá certo? eu posso estar sendo super otimista mas eu acho que é, é, é, é isso quer dizer, a reforma trabalhista junta esses dois caras o trabalhador e o posto de trabalho o enfim, a agenda do posto de trabalho, que você falou, é, no fundo é essa agenda, o Doing Business Brasil, você criar um bom ambiente de negócio. De é isso. Então, na verdade, você tem razão de ser otimista, como eu vejo o seu otimismo, que é um parte meu, é que a gente não é que... É, tem nada assim, tem que inventar uma fórmula mágica, nada disso. A agenda está posta, a gente sabe, a gente sabe o que os outros países fizeram e que funcionaram, a gente sabe como é que estão tá as nossas condições atuais, o que pode ser feito. Quer dizer, eu acho que a agenda está mais ou menos clara, você tem razão. É isso aí, agora a implementação tocar frente, né? e, e isso é tocar para frente. E não é nada assim também que acontece da noite para o dia. Você tem que ter, não. tem que perseverar. É Exato. lento, é devagar. Está é, começando a fazer efeito agora coisas que foram aprovadas há cinco anos atrás. Esse é o Exatamente. ponto importante. Podemos ser persistente. A Juliana já está aqui me dizendo é. que está na hora e tal. A conversa está super boa, Eu adoraria, adoraria é. poder continuar, mas a Juliana já está aqui me, me, me beliscando embaixo da mesa. tá certo? Está na hora. É, muito bom, é, muito, muito bom. bom. Queria muito continuar. Boa. A gente continua sempre quando. enfim. Só é chamar que eu estou aqui. A gente continua tá para... Não vai fazer mais, tá certo? É... Mas é que eu é, estou... Vou ver se a, a partir agora de fevereiro, março, eu volto a fazer, via, passar alguns dias por semana em São Paulo, aí vou ver se a gente se encontra para falar pessoalmente, conversar pessoalmente, fazer essas discussões pessoais, é que é sempre muito agradável. É importante continuar nisso aqui. Enfim, conte comigo. Tá bom. tá bom, muito obrigado, André. Foi um prazer enorme te rever. Tchau, Juliana. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, esse foi o Conversa com o Zé Márcio, com o André Portela, professor de Políticas Públicas da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e PHD em Economia pela Cornell University. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e até a próxima.